Provavelmente se este não for o mais polêmico, esse talvez seja um dos vídeos mais polêmicos que eu tenha feito até hoje neste canal, mas eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final, se você entender a lógica que eu vou construir aqui junto com você, a ideia que eu vou defender, que com certeza, no mínimo, eu vou fazer você pensar bastante sobre o que você acredita que deve se fazer ou não em uma entrevista. Então, hoje eu vou falar sobre por que, que eu considero um dos maiores erros você treinar para entrevista na indústria farmacêutica, que é o nosso foco, o foco desse canal, mas de uma forma geral, para entrevista de emprego. Eu sou o Celso Dias e este é o canal Vida de Propagandista. Pela primeira vez eu vou falar isso abertamente, em outros vídeos eu falo sobre algumas dicas que já tem ajudado muitas pessoas a conseguirem é, conquistarem a contratação no indústria farmacêutica, mas dessa vez eu vou detalhar mais a minha forma de entender. Isso com certeza faz parte do nosso método, uh, que tem gerado tanto sucesso aí no Brasil inteiro em contratações dos nossos alunos e profissionais que fazem o curso conosco. Uh, mas eu quero aprofundar isso aqui, eu quero demonstrar... Por que eu considero um grande erro você treinar para as entrevistas de emprego? Calma, não escandalize que você vai entender. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever neste canal. Vida de Propagandista é o maior canal do Brasil sobre a profissão, já há mais de 5 anos entregando conteúdos relevantes, de qualidade, exclusivos, além dos materiais gratuitos que a Benchmark produz, além aí do nosso blog, das nossas redes sociais, eu vou deixar dessa vez aí na tela para você também seguir, uh, nos seguir no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube mesmo, em cada canal a gente tem materiais específicos e diferentes para que você possa complementar o seu conhecimento sobre profissão propagandista, se você é um propagandista é para você elevar o seu desempenho profissional, se você ainda não é, para você conquistar essa vaga em uma das melhores profissões do mercado. Beleza? Se inscreveu? Acionou o sininho? Então vamos lá, porque hoje eu quero falar sobre isso com você. O que, que eu considero, e nós da benchmarking, da equipe da benchmarking, considera um erro você treinar para entrevista? Eu quero deixar, antes de mais nada, claro aqui que essa é apenas a minha opinião. E eu não quero aqui deter a verdade. Então estou aberto a diálogo, a, a contraposições, tá bom? Mas esse é o método que a gente segue hoje e eu vou explicar para você por quê. Tá? Para começar a falar sobre eu vou usar uma colinha aqui, vou lendo alguma coisinha. Para começar, vamos relembrar aí: qual que é o objetivo de uma entrevista de emprego? Qual que, o que, que um gestor espera com uma entrevista de emprego? Olha, muito provavelmente o que ele espera é conhecer você melhor e de verdade. Quando você vai briefado para uma entrevista, treinado, preparado para determinadas perguntas que podem surgir ali, uma coisa posso te garantir, você vai ser tudo na entrevista, menos autêntico, menos você mesmo, você está seguindo um roteiro, você está meio que fazendo papel, assumindo um personagem, talvez ali vestindo uma máscara e uma maquiagem que não representa quem você é de verdade, as ideias que você realmente acredita, quem você depende, a sua história de vida e por que, que você merece aquela vaga. Então isso incomoda, apesar das respostas serem bonitinhas, serem interessantes e aí serem uh, coerentes com as perguntas feitas, não fica natural. E todo mundo, não precisa ser um gênio, não precisa ser um grande entrevistador, todo mundo consegue como ser humano perceber quando a pessoa não está sendo totalmente verdadeira, totalmente autêntica quando está conversando. Você consegue perceber isso, né? Então você, por que que acontece muitas vezes, né? Eu vou te falar a verdade, assim, no nosso trabalho, no nosso processo, no nosso programa de desenvolvimento com os nossos alunos, uma das grandes, um dos grandes desafios que eu tenho é desconstruir na cabeça deles essas ideias de que tem que agir de determinada forma na entrevista, porque o guru tal diz que é assim que tem que falar, que quando perguntar isso, pode dizer isso, não pode dizer aquilo. E a primeira coisa que eu faço é desconstruir tudo isso, é acabar com esses, com esses uh, paradigmas né, e preconceitos do que, de como tem que se agir na entrevista para a gente começar a construir a verdade. Então esse é o primeiro ponto, tá? Você vai ferir o objetivo principal da entrevista que é te conhecer como você é. Mas calma, no final eu não vou só apresentar os obstáculos, não vou só apresentar os problemas, eu vou te apresentar uma alternativa de como você pode se comportar para ser muito mais eficaz no processo, ser muito mais verdadeiro, mais autêntico, mais você mesmo, tá bom? Mas a primeira coisa é isso, eu acho que você vai ferir ali, é, vai gerar esse incômodo no entrevistador, não vai ser tão natural e isso pode não ser legal. A segunda coisa é que esse incômodo, que gera aí pra, esses programas de, que preparam o um profissional para a entrevista, que dizem que, como ele tem que agir, o que ele tem que responder e tudo mais, acaba gerando no entrevistador um certo preconceito, uma certa aversão. Olha, ele já olha o currículo e fala assim, esse cara aqui ele vai vir cheio de verdade, ele vai vir todo brifado para a entrevista, cheio de roteiro, mas na prática não vai ser nada disso. Ele está treinando, ele está preparado para a entrevista é o famoso leão de entrevista e gatinho de campo. E, então isso pode criar uma versão, ele pode, te, ele pode até mesmo te tirar do processo por imaginar que você vai vir brifado. Então, é, com o tempo isso pode sim, vem gerando muitos amigos meus, gerentes, falam sobre isso, né, sobre essa versão que eles têm de determinados processos que eles sabem que tiram a naturalidade dos candidatos, dificultam eles para conhecer quem os candidatos são de verdade. Então pode sim ser até mesmo um tiro no pé aí, é, algo contra, em alguns casos sim, tá? Eu falei que eu ia falar a verdade, ia deixar a minha opinião, e eu aqui não tenho compromisso com A ou B, é apenas a minha opinião, tá? Outra coisa muito grave que acontece como consequência de você ir brifado, preparado para o que você acha que vai acontecer na entrevista, é que se o entrevistador sair do óbvio, você perde o seu chão. Se ele fizer perguntas que não tem nada a ver com o que você treinou, com o que você preparou, pronto, saiu do seu script. E é daí que vem o branco. Por quê? Porque você não está sendo você mesmo. Você não consegue esquecer de quem você é de verdade. Dá o branco porque você está ali pensando no que você deve responder e não na verdade. E não no que você acredita mesmo. É, o branco vem dessa falta de segurança e dessa falta de confiança de quem você é e do que você tem para falar da sua história. É conhecimento que gera segurança, autoconhecimento também. Então, ir para a entrevista vai te dar dificuldade, porque se o entrevistador, e se ele for um bom entrevistador, ele desconstrói isso em você rápido, ele te desmonta no processo seletivo, te faz uma pergunta nada óbvia, joga alguma coisa ali, para você sair dessa, desse personagem, e tenta tirar ali quem é você de verdade. Então isso te tira a segurança, te deixa inseguro, te deixa propenso a errar muito mais porque saiu do script que você imaginou que ia ser aquela entrevista. Assim, o que você pode fazer com base nisso? Né? O caminho que eu acredito e que eu ensino os meus alunos e por algum motivo a gente vem tendo resultado, então é algo validado que eu estou passando para você, é outro. Então, imagina que tudo isso que eu falei com você, do que não fazer, tem a ver com se preparar com base. é, é como se fosse de fora para dentro. Com base no que o outro pensa, no que o outro acredita, no que o outro assimila como um processo seletivo. A minha proposta é o contrário. É desenvolver de dentro para fora. É você entender de verdade quem você é. É a sua essência. É se conhecer melhor. É entender a sua história. O que, que você está fazendo ali de verdade? Como que a sua história te conduziu até aqui, por que que de fato você merece essa oportunidade. Você precisa primeiro se convencer disso antes de querer convencer o outro. Então o que falta muitas vezes é conhecimento. Conhecimento de quê? De quem você é, do que você diz que quer. Então eu conheço o quanto que eu conheço o setor, o quanto que eu conheço a profissão propagandista, o quanto que eu sei sobre aquilo que eu digo que eu almejo, o quanto que eu conheço sobre essa oportunidade, porque as vagas são diferentes mesmo a vaga de propagandista ela tem conotações diferentes dependendo do laboratório, tá? Cada laboratório tem um, um, um trabalho diferente, distinto. Então, quanto que eu conheço de como que é a atuação do propagandista nesse laboratório em específico? Eu, o quanto eu conheço às vezes é um cargo de consultor hospitalar, às vezes é um cargo de consultor de Pdv. Então, isso varia, tá? Então, quanto que eu conheço de fato sobre aquela vaga, sobre aquele laboratório, os valores dos laboratórios? É, o que que aqueles valores têm a ver com os meus valores pessoais? Onde existe uma conexão verdadeira e legítima entre quem eu sou e as coisas que eu acredito e as coisas que aquela empresa acredita? As bandeiras que aquela empresa levanta? Qual a missão da empresa? Qual é a minha missão de vida? Como que isso casa? Como que isso combina? Então eu acredito muito mais que se você trabalhar isso, que é de dentro para fora, que é a essência, que é a verdade você vai ter muito mais sucesso e não vai precisar seguir nenhum script. E daí você não vai precisar decorar nada, você não vai precisar treinar para perguntas específicas. Você sabe, você flui, porque você conhece e você domina a si mesmo e aquilo que você diz que quer. E aí, faz sentido para você? Essa realidade, essa construção... Você consegue perceber se ela é mais sólida, se ela é mais concreta, se ela traz mais segurança, se ela transmite mais verdade para o entrevistador? Que tal então tentar assim da próxima vez? Deixa aqui no comentário se isso ajudou você, se isso fez expandir a sua consciência sobre como ter aí uma boa performance na entrevista. E se te ajudou, eu sempre falo, a nossa vida sempre fica mais abençoada quando a gente abençoa outras pessoas. Então, compartilha esse conteúdo, ajuda outras pessoas, faça esse conteúdo chegar no máximo de pessoas e quem sabe, até mesmo se você é gestor, se você é gerente, ajuda a divulgar e isso que eu acredito que é a prática mais saudável, né? é treinar a essência, é expandir de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu quero deixar aqui no final o convite para você baixar o nosso e-book, o Guia Definitivo para Ser Propagandista, dentro da realidade atual, ele está atualizado aí. E eu quero agradecer e dizer que a gente se encontra no próximo vídeo. Sucesso!